Se você me acompanha nas outras redes sociais, você viu a saga que foi a pintura dessas paredes, a instalação das luminárias, né? Tudo que eu fiz aqui pra compor esse cenário é, nas últimas semanas aí, que eu estou aqui numa casa nova, gente. Isso é, na verdade, uma grande conquista que eu tô muito feliz de compartilhar com vocês, que é 100% por causa do apoio e da confiança de vocês aqui no meu conteúdo, no meu canal, de não desistir do Guilherme quando ele para de fazer vídeo por um tempo, e principalmente de confiar no meu produto, que são os cursos online, né, que eu venho desenvolvendo desde 2017. Então, quando eu paro para pensar que são cinco anos trabalhando com isso, né, e eu consegui atingir essa coisa tão fantástica que é poder ter um lugar meu, não né, um lugar próprio, é, graças a vocês, eu, eu, eu não sei nem como agradecer, sinceramente, porque é, é, é uma alegria muito grande. E uma satisfação muito poderosa, sabe? Poder estar tá aqui com vocês num lugar, finalmente, é... do jeito que eu sempre quis, sabe? Do jeito que eu sempre imaginei. Porque <risos> faz 10 anos que eu pinto parede de azul pra estar aqui com vocês no YouTube, né? Aquela plaquinha ali do Palavra Nerd tá ali, né? Depois de, né? A plaquinha de 100 mil inscritos. E eu encontrei fotos, gente. Eu encontrei aqui, eu tirei prints de vídeos desses últimos 10 anos, né? Esse ano vai fazer, no finalzinho desse ano, faz 10 anos que eu tô fazendo vídeo pro YouTube falando sobre desenho, sobre arte, sobre pintura. Muita gente fala, né, que dá pra ver a minha evolução, tanto no cabelo, na barba... Quanto na gordura, quanto no desenho, né? <risos> e vocês estão vendo aí, ó, essas fotinhos que mostram um pouco dessa história, né? Então, eu só queria agradecer de novo vocês aqui no começo desse vídeo pela paciência, pela audiência, pela persistência e pela confiança no meu material, nos cursos, em tudo que eu fiz, sabe? Pelo apoio com todos os projetos malucos que a gente inventa aqui e nem sempre termina. É, muito obrigado mesmo, gente. Eu fico realmente muito, muito, muito, muito agradecido. Mas eu, eu preciso explicar também o que foi que aconteceu nesse último mês que eu fiquei fora, né? Não foi só a reforma desse estúdio, teve também a mudança pra essa nova casa, que foi uma loucura. Se mudar de fato é uma doideira. <risos> Mas teve dois outros eventos que aconteceram aí nesse tempo, né, gente? Uma das coisas que ocupou meu tempo e eu fiquei muito feliz de, de ceder parte do meu tempo pra esse projeto é o Arte Revive, né? A Arte Revive é a escola que o Doug Lira fundou junto com a Cats e os dois fizeram uma coisa maravilhosa, eu tô muito feliz com esse projeto, eu gosto muito dele, eu acredito muito nele, e a ideia é falar sobre mercado de trabalho, né não falar só sobre técnica de desenho, porque isso é uma das coisas que aconteceu até no segundo compromisso que teve durante esse mês, desses últimos 30 dias, né, que foi utopia, e no utopia, gente, eu vi cada vez mais, né, eu lembro em 2019, quando eu fui lá, era muito assim, as pessoas mostravam o um portfólio, William, posso mostrar o um meu portfólio? Pode. E aí eu, eu olhava e falava assim, é, tem que que estudar, né? Esse ano não foi isso. Esse ano os trabalhos eram incríveis, eram incríveis. E a pessoa falava assim: "É, tá aí, ó. Eu só não sei o que fazer com isso agora, porque eu não sei como é que faz, como é que pega emprego agora, como é que eu ganho dinheiro com isso". E isso foi realmente muito interessante de se ver, porque mostra que a gente já chegou num ponto onde tá mais acessível a informação, pelo menos nesse sentido de como é que aprende a pintar, como é que configura o photoshop, como é que faz essas coisas né, essas, essas informações mais técnicas sobre desenho estão mais difundidas agora, é menos difícil do que era especialmente 10 anos atrás, mas a ideia de como entrar nos mercados, como fazer essas coisas ainda é complicado né, e esse é um assunto que eu sempre tive muito problema para lidar aqui dentro do canal, porque eu tive as minhas experiências, eu ficava muito, as minhas experiências são um reflexo legal do que é o mercado, ainda mais o mercado de áreas muito diversas, né? Porque tem, você pode falar sobre ilustração para publicidade, ilustração para animação, ilustração para editorial, para games, né? Dá para trabalhar com desenho em muitas áreas diferentes, né? Essas são quatro só aqui que eu tô listando porque são as que a gente abordou no curso do Pé na Porta, né, gente? O curso do Pé na Porta é um curso de três meses, onde a gente pega no primeiro módulo, a gente explica tudo que a gente sabe sobre o mercado de trabalho e tudo que a gente não sabe também, porque a gente pegou essa informação de outras pessoas, dos colaboradores da Arte Revid, que trabalham em outras áreas, né? A Paula Cruz, por exemplo, trabalha com arte editorial e deu muita informação útil pra gente, nos ajudou demais a gente a gente também falou com a Bianca Nazari, que trabalha na parte de recrutamento de pessoas para o mercado mobile, sabe? E a gente falou também... Ó, o Doug Lira, lógico, é um grande exemplo de quem trabalha muito com arte publicitária. E com o mercado de animação, a gente tem o Rainer Alencar, por exemplo, que também tá dentro da nossa equipe ali, nos ajudando com informações, nos ajudando com ideias. A gente mostra o que a gente tá apresentando de informação ali para ele. Ele, ele. ele fala... <risos> é aqui, faz isso, faz aquilo. Então é muito legal poder contar com algo que não é só as ideias do Guilherme na cabeça dele. Então eu estou participando, junto como um professor, dentro dessa escola, com o Doug Lira, e a gente conduziu as aulas desse conteúdo do primeiro módulo, que é falando tudo sobre o mercado que a gente entende, né, dentro dessas áreas, com a ajuda desses colaboradores, para ter uma visão muito diversa, muito múltipla, sabe, desse assunto, para a gente não cair no risco de falar só a nossa experiência e a gente assumir que isso é o mercado, né. Então é muito legal a gente poder fazer esse, essa troca junto com os colaboradores. E o segundo módulo é... É onde a gente deixa os alunos aplicarem tudo isso que a gente conversou sobre precificação, sobre portfólio, sobre carta de orçamento, sobre comportamento, trabalho em equipe, tudo isso tudo isso que tá além do desenho, né, mas que compõe as capacidades profissionais que o pessoal aguarda da, da, de, um, de um ilustrador, seja num estúdio, seja para um freelance, né, e a gente, eles vão aplicar tudo isso num projeto de conclusão de curso. Então tem um TCC, tem um projeto de portfólio a ser é criado e os briefings, né, foram eu e o Doug que criamos, né? Eu criei os briefings da parte de jogos mobile e me diverti muito fazendo isso e tô doido pra ver o que a galera vai fazer. E nesse momento a gente tá no período aí desse segundo módulo, certo? Então, gente, eu, eu, eu, eu e o Doug távamos desenvolvendo a aula, a gente deu mais de 60 horas de aulas juntos ali pra essas duas turmas, né? 30 horas para uma 30 horas para outra mas durante o dia a gente também trabalhou muito em desenvolver os slides os conteúdos e fazer essas conferências e conversas com um monte de gente né a gente fácil falou com mais de 20 pessoas aí para desenvolver tudo que a gente fez nesse conteúdo nesse período sabe então a gente está muito orgulhoso do que a gente construiu a gente está muito feliz com esse material e estamos doidos para ter novas turmas e aceitar novas pessoas e porque né as pessoas que a gente selecionou para esse conteúdo foram pessoas pessoas que já mostravam ali que entendiam bem de desenho de pintura só o portfólio talvez não refletia muito bem Que área ela queria entrar ou o que tava acontecendo É o problema de só ter retrato de personagem Ou esse tipo de coisa, sabe? A gente fala, tá, mas para que serve, né? Então essa, essa mentalidade mercadológica em cima da coisa Era o que a gente abordou lá E eu só tô explicando mais aqui Porque eu nunca tive a chance de explicar direito O que que era esse projeto do Pé na Porta Também porque o Pé na Porta tava nascendo Então a gente também não sabia muito bem Tudo que ele ia ser, né? A gente tinha o nosso planejamento Mas agora eu tenho mais critério pra falar sobre o que foi e o que está sendo e o que eu tô esperando que daqui a pouco a gente vai ter também, né? Se tem TCC, tem banca de avaliação e nessa banca a gente vai ter profissionais das áreas de verdade ali avaliando os portfólios dessas equipes que terminarem é, esse conteúdo aí. Eu tô muito ansioso pra ver isso daí e pra mostrar pra vocês também aqui num vídeo no canal, conversa, chamar o Doug pra gente conversar e mostrar como é que foi, porque a gente <risos> a gente passou de alguns limites. Sabe o burnout, gente? Eu tive um encontro com ele, nossa, eu eu e o Doug, nós dois ficamos completamente destruídos depois de um período ali, mas a gente já tá aprendendo a trabalhar de forma mais saudável com o conteúdo da escola, certo? Então, parte do da minha ausência é motivado pela pra essa dedicação que eu reservei pra Arte Revide nesse período, encavalou junto com Utopia, né? Utopia é o evento organizado pela Escola Revolution, que aconteceu esse ano agora, em 2022, né? Depois da, do, de toda a pandemia e tudo mais, né? O último evento ficou on hold e voltou agora e foi muito legal, gente, foi, foi uma experiência, assim... É, os outros Topias foram bons, mas esse foi melhor ainda, sabe? Foi um, foi, um, foi um grande abraço mesmo da comunidade, assim, em si mesma. Foi muito legal encontrar um monte de gente, conversar com tanta gente. Principalmente eu e o Doug tivemos a oportunidade, né? De fazer a palestra de abertura do evento. A primeira palestra do evento era nossa. E a gente tinha que contextualizar o evento, a gente tinha que trazer informações que eram relevantes pro tema, né? Que era a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 22. A gente... É, um outro 22, né? De 1922. Então a gente trouxe é, esse, esse histórico também, falamos junto com isso, entregamos uma mensagem que é essa sobre brasilidade, né? Que tem tudo que a gente tá conversando aqui no canal, eu e o Doug estamos conversando há mais ou menos um ano e meio sobre esse assunto, a gente conversou com outras pessoas também, condensamos com o Real Lira, especialmente, né? Que deu ideias muito interessantes pra gente e o Real Lira está há mais ou menos uns 10 anos na frente, meu e do Doug, assim, no sentido de amadurecer essa conversa, é incrível, foi muito boa, foi muito produtiva a conversa com ele, e a gente trouxe essa abertura e a gente ficou muito feliz com ela também. E você deve ter visto aí alguns stories ou alguma coisa assim. Infelizmente não tem gravação pra poder mostrar aqui pra vocês, né? Na íntegra, como é que foi. Mas eu e o Doug, a gente quer muito refazer essa apresentação pra, pra jogar aqui na internet também. E, gente, o Topia é uma loucura, uma correria. Ah, do dia 13 até o dia 20 ali, se eu não me engano, eu fiquei lá em Curitiba e foi essa jornada é, constante, né? Eu e o Doug, a gente terminou a apresentação mais ou menos 4 da manhã da noite anterior, sabe? Foi, <risos> foi uma loucura completa, assim Mas a gente ficou muito feliz com tudo que a gente fez Conseguimos, né? Estamos vivos aqui no final E, gente, um dia depois de voltar de Curitiba Eu comecei a minha mudança E logo depois eu fiz a reforma aqui desse ambiente E montei todo o estúdio, certo? Então foi mais ou menos isso que aconteceu Eu queria muito ter esse espacinho pra conversar aqui com vocês Um vlogzinho mesmo Mas eu não posso terminar um vídeo só com isso, né? É por isso que hoje... <risos> Aproveitando essa coisa meio nostálgica em que nos encontramos Eu decidi pegar esse Ryu aqui, ó Dá uma olhada nisso Esse é um Ryu que eu desenhei em 2013 Tem um vídeo dele no canal aqui ainda <risos> E a gente vai refazer ele com materiais tradicionais Ali na nossa mesa, certo? Então é isso aí, eu vejo você no final Rush Rush Algumas coisas interessantes aqui. Eu gostei muito de onde a gente chegou. É, eu decidi manter o azul do lápis carandash, que é um lápis muito legal. Que tem um. um... Normalmente ele é utilizado nos quadrinhos, né? Pra você poder escanear e, e só excluir o canal azul e ficar com o desenho pronto. Mas eu, eu gostei dessa estética rascunhada, feita à mão, né? Eu tô tentando manter essa pegada aqui. E tem um detalhe, né? Eu descobri que a água dissolve essa tinta. Lógica, né? Essa tinta preta. Aquarelável da Pentel ela, ela dissolve com água, então é, Pra eu pintar outras coisas em cima Disso com outros tons muito claros E a da BO, certo? Então, Aqueles tons de pele, então eu falei Vou abandonar essa ideia, vou aproveitar Que eu coloquei essas fitas aqui em volta Pra tentar fazer uma moldura E fazer uma fumaçona no fundo Que é a minha estratégia favorita, né? <risos> Então montei aqui, usei uma caneta Posca para fazer alguns detalhes em branco durante o negócio. Também usei tinta aquarelável da Pentel também. É, esse essa rapaziada aqui estava guardada fazer um bom tempo, né? Tem essa tinta aquarelável aqui da Pentel. Usei uma mistura de vermelho com o é, de red, né, tem, tem uma cor aqui que chama red e tem uma cor que chama vermillion que é mais alaranjada, né esse vermelho deles ele é muito puxa, puxado pro azul apesar que a minha iluminação tem uma lâmpada azul bem na minha cara, né, então talvez eu, eu tenha umas cores meio bizarras no na na meu cérebro mas, é, eu juntei essas duas para fazer um vermelho mais quente, né, essas duas aqui e também usei esse cinza no fundo então foram com essas três cores esse lápis karandashi. Essa Pentel Color Brush E essa Posca Que a gente chegou Nesse resultado que vocês estão vendo E uma fita crepe <risos> Agora tá na hora, aquela hora deliciosa De tirar essa fita crepe Ver se funcionou E se o desenho vai rasgar ou não Então vamos, vamos ver Se a nossa tinta crepe vai sair A nossa tinta crepe? Não né? Se a nossa fita crepe sai Sem destruir o desenho Porque se tudo der certo nós teremos uma bela moldura natural graças ao poder da máscara, né? Masking tape, né? O nome, o nome do fita crepe também é uma máscara de, a fita de máscara que ela serve para fazer justamente isso daqui. Então, vamos tirar esse pedaço. Esse pedaço aqui de cima não tem borda, né? Mas tudo bem. Ok, aqui, aqui eu acho que funcionou, hein? O lado, o lado esquerdo. Ai, meu Deus! Gente, tá aqui. Outro, outro ponto que eu queria muito com esse trabalho era testar uma certa evolução na hora de posicionar os elementos na página e criar uma composição interessante com o um personagem em pé, né? Eu também tentei valorizar a ideia de foreshortening e... na né, Escurso, que chama em português. E essa ideia de fazer... É, esse exagero de perspectiva Fazer a mão que tá na frente bem maior é, Tentar construir eu só, eu só queria que ele todo tivesse um pouco Mais para a esquerda Mas isso chama, devia ter feito direito Da primeira vez <risos> Não tem muito o que fazer nesse sentido E agora vamos tirar de baixo aqui para ver se funcionou mesmo Ai gente, eu tô gostando Disso, hein Tava sentindo falta desse tipo de coisa Vamos tirar aqui é, Fiquem tranquilos que o meu fundo aqui tem umas umas folhas soltas, só pra gente não ficar com aquele reflexo ali. Será que fica bonito, né? Mas em breve eu vou ter um, um fundo adequado pra esse papel. Gente, tá aí! Nossa, deixa eu arrancar daqui. Ah, destacado. Ah, meu Deus do céu. Eu tô muito feliz. Caramba, eu tô muito feliz. ó Lógico que eu ia derrubar água em alguma coisa. Lógico que ia acontecer. Lógico que ia acontecer. Graças a Deus foi no desenho antigo não no novo, né? Nossa... Nossa, é a minha iniciação, né? É a minha iniciação de volta ao tradicional. O que a gente faz? Sujeira, derruba tinta... Ai, meu Deus do céu... É... é. Ai, é que saudade, tradicional. Ai, é que saudade de derrubar tudo, molhar as coisas, fazer bagunça. Nossa Senhora, o desenho que eu fiz hoje na live... Vou jogar no lixo já. Já nem... <risos> Ai, meu Deus! É... Alguém... Alguém molhei o desenho original de 2013, mas... Até que, até que ele viveu bem esses anos todos. Ai, que raiva, eu tava assim. Pô, nem me sujei. Não fiz, Deu tudo certo! Gente, o povo do tradicional lida com umas coisas que a gente nem sabe. Ó, tá aqui. Esse rapaz tá, tá intacto. E esse daqui tá... ...umedecido agora. <risos> um pouco. Acho que molhei. Mas, gente, vou deixar aqui, ó, pra gente fazer a comparação. O antes e o depois, com quantos anos aqui? Praticamente 10 anos, né? É, esse aqui foi feito no comecinho de 2013 Esse feito no meio de 2022 Quase 10 anos, 9 anos aí Entre, entre um e o outro Tá aí a diferença é, a referência que eu peguei foi de um action figure Numa pose bem padrão assim Então muita coisa desenvolvida de cabeça aqui Só pra gente colocar A prova Esses dois momentos E eu acho, que, eu acho que valeu a pena, hein? Eu acho que ficou bom Gente, <risos> deixa eu ir pra outra câmera logo Pra dar tchau Ufa! Conseguimos chegar no final desse conteúdo aqui <risos> sem tantos desastres, né? A gente, infelizmente, eu molhei esse original aqui que tava todo coloridinho, né? Deu uma borrada aqui embaixo, mas ele vai sobreviver, ele vai, ele vai viver mais alguns anos aí dentro de alguma pasta. E aqui temos a nossa versão atualizada em preto e branco por causa das condições da tinta que eu usei para fazer contorno. Eu achei que foi melhor não pintar a cor de pele dele, mas esteticamente eu acho que tem uma coisa muito legal aqui funcionando também, né? E outra coisa, gente, que vocês podem reparar, é justamente essa ideia de uma moldura, de uma borda. É, repara como a utilização do espaço dentro da página é, é feita de forma mais inteligente, né? Mais até publicitária, se você for para pensar, do que esse daqui, né? Eu acho que eu fiz um trabalho melhor nesse caso. Eu vou permanecer com aqueles traços azulados que tem aqui, bem de levinhos. Eu tô muito feliz com o resultado disso daqui, muito orgulhoso. e Tô doido pra criar uma nova pasta de, de desenhos cheio desses novos trabalhos que a gente vai fazer até o final desse ano aqui, de forma tradicional. Certo, gente? Espero ter inspirado alguns de vocês aí. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu e falou!